Ou vai atirar? Você depila a mangota? Hã? A mangotinha. Que pergunta levando? é essa, cara? É que desopila, me lembrei de depila. Todo... Cara, já bastante. É. Mas depende, eu só posso depilar quando eu fico em casa muitos dias. Ah, é? Porque, Porque por que... exemplo, esse dia eu fui raspar o saco. Ó, <risos> oh, já gostou. Olá! Ei, é uma nojenta! É uma devassa! A, avó, a avó tá foda hoje! 60 anos e pensando no saco dos outros raspados, tenha vergonha! Vai fazer um bolo pros teus netos! Podia estar tá fazendo um bolo de fubá! Limpando uma casa! Catando um pioi de criança, não, tá aí pensando... pensando na sacola, no saco... Na, na, no, no saco. Agora tá pensando no saco depilado. No saco chuchu, né? O saco chuchu, é. né? Sabe o saco chuchu? É. Quando o pelo tá baixo, aquele... Né? Só, o... é, só os pelinhos durinhos. Não, e não dá Ai, pra ficar cabeça. raspando. Por exemplo, eu vou viajar. Um dia eu fui raspar, eu tenho que... aí eu, a minha colocou a meta. Você só... raspar o saco pra quê? Eu falei, pra eu ficar limpinho, não preciso. A tua mulher não... Vai, não, você vai ficar dez dias fora? Deixa sujo? Quando você voltar, você raspa. Tem razão. Tem no bem. dia que você voltar, você raspa. raspa. Aí fica limpinho. Fabrício, um abraço. Deus abençoe. Fabrício é a mulher que mora lá em casa. Quem? Fabrício. Ah, tá. <risos> Aí, é, a, a mulher não sabe como é, como é tenso pra você raspar um saco, cara. Você passa cera? No, no saco, você acha que eu vou passar cera no, no saco? Cara? Pô, A bola mesmo. vem parar na jugular Para, para. Você que... rasga o saco no meio. Ah, você passa, passa cera? cera. Não, não. Eu passei no não. pânico cera já no corpo inteiro. Menos no saio dói pra caralho. Não, não. Eu vou naquela giletinha amarelinha, eu raspo na amarelinha seca. Não, com sabonete. Sabonete? É. é. Eita, mas é difícil. É. Aqui pra... E dá uma cortada na veia e dá Deu aquela... Deu me é, Então. Você imagina. Cara... se um babaluco. <risos> <Quando você risos> parece... Fica vermelho. Sangue não sangra Não, cara. puta, meu. Sabe quando você morre de babaluco. Tem que tomar cuidado, velho. Cara, eu fiz umas piores cagadas da minha vida uma vez. Primeira vez que eu raspei o saco. Queria dar show? Fui. Mas com cuidado, cara. Puta, segura uma bola. Olha pra mim. Tem que ser uma. Olha para mim, tá nervoso! tá nervosa. Nunca, nunca ela ficou assim aqui. Tem que ser uma por vez. Olha para ele, tem que ser uma por vez. você Tem que pegar e, e apertar, é. né? É. Que daí dá, é é dá... aquela. Vai ficar a pele. É. <risos> a cara do Ronaldo, tá a cara do Ronaldo é. no Cruzeiro. Corta lá pra ele, olha lá. Esse ele parece, um parece, Ronaldo, parece o Ronaldo. O do Cruzeiro. Ai, cara, que maravilhoso, bicho. Aí pega a bola, vai. Ah, aí espreme. Eu... E, e passa né? o bolete, e vai e... Passa o sabão. Eu me lembrei de um cara. Do quê? Que, que, que acho que ele era servente da escola e andava assim, ó. E chamava o cara de bolete. Bolete? É, o um pirulito. que ele <risos> andava? Ele era um cara assim, não tá sei. É o rosto dele. Véio. Ele era assim, ó. Mano, não dá, na boa. Pegou o bolete, é o um pirulito. Não dá. Tá ligado, cara? O criança maldosa do cara. É, a criança é marginal, né, filho? A marginalidade vem desde cedo. Você é um santo. Mas vamos lá, pegou hum. a sacola Ai. pra dar depilado. Pegou isso, a... aí raspei. Ai, meu Deus. E aí eu, cara, ups, eu olhei pra aquele negócio assim e falei. Quando meu pai fazia a barba, ele jogava perfume. Sim. O pós-barba. É... Você não fez isso. <risos> Você, não fez... Você jogou no, no, no ovo? Não foi pós-barba. Álcool? Perfume? Ah, não, perfume. Nossa. Colônia, quem? É, é colônia, que ela. Aquela, aquela, aquela mona. Não, não, ela. Esquentou a mão e foi. Charisma. É charisma. <risos> conto rei. Meu irmão. Isso dá uma queimada, velho. O quanto rei foi. Hum. Man. Que delícia! Ah, meu Cê, Deus pior foi céu. eu correndo, pedindo pra minha mãe assoprar. <risos> mãe, assopra é meu ovo. <risos> meu Deus.